Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do novo cartão BRB Card Black Stock Exatamente isso. O Banco de Brasília fechou uma parceria com a Stock e lança o seu novo cartão Mastercard Black recheado de benefícios com anuidade mais baixa e com benefícios Recheados ao seu cartão novo Mastercard Black Estocar BRB Card. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um, um simples seguro de, de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro, né? E eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do, do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, assiste todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro pra cá. E a gente tá no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampere, é, Azul, é, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra pra vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black. né? Tô também seguindo a estratégia dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu, eu fui liberado com 100 reais de limite inicial mas veio com o um limite muito bacana de 30 mil o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu, tchau galera. Gente, a BRB Card Banco de Brasília lançam o novo cartão Mastercard Black. Já tá fazendo coleção o Banco de Brasília de cartões Black, não é verdade? Veja os cartões que o banco tem voltado para o público alta renda. Mastercard Black OAB Distrito Federal. Mastercard Black OAB Nacional, Mastercard Black do Flamengo, Mastercard Black Milênio Capital e Mastercard Black Stockard, o novo cartão da Mastercard Black junto ao Banco de Brasília. Agora veja a versão Visa Infinity, Visa Infinity Ana Justra, Visa Infinity Millenium Capital e Visa Infinity Ducks de Metal. Gente, a renda mínima para solicitar o novo cartão do BRB Card Stock Car Mastercard Black, 10 mil reais, você já solicita este cartão. Anuidade desse cartão, 768 reais para o titular. O cartão vem com um limite mínimo de 10 mil reais implantado neste cartão Black. E o limite máximo de 1 milhão de reais. Atualmente os cartões Millennium Capital, Mastercard Black Visa Infinity dá quatro acessos às salas VIPs é, VIP Club em Brasília e também acesso ilimitado a salas VIP Club em Brasília, também para voos internacionais. Como ainda não está disponível no aplicativo, então um pouco no site do banco a informação referente aos acessos, estamos aguardando novas orientações da assessoria de imprensa do Banco de Brasília para poder passar para vocês exatamente a quantidade de acessos. No entanto, se eles forem pelo mesmo sistema do Milênio Capital, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, você vai enxergar aí que você tem quatro acessos à sala VIP do BRB Club no aeroporto de Brasília e você terá acesso ilimitado a acesso à sala VIP internacional no aeroporto de Brasília também. Esses acessos é pelo Visa Infinity e Mastercard Black da conta Milênio Capital. No entanto, o de estocar deve entrar nesse mesmo nicho junto com o Milênio Capital. Além disso, você também terá benefícios junto a Estocar com este cartão, que é lançamento do BRB, que é o BRB Estocar de Brasília. Vamos à nota referente à matéria que foi dada ao jornal lá em Brasília. O BRB foi definido como banco oficial da Estocar. Categoria de automobilismo, no próximo mês, o banco deve apresentar o um cartão de crédito exclusivo aos amantes do principal campeonato de corrida da América do Sul. As informações são das agências de Brasília. É um grande orgulho para o BRB fazer parte do Stock Car, a principal categoria de automobilismo nacional e que recebe tanto carinho do público. Desejamos que essa parceria gere grandes frutos e muito entretenimento para todos os espectadores, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O BRB que tem histórico de apoio a diversas modalidades esportivas é patrocinador dos pilotos Pedro Cardoso e Lucas Foresti. Representantes do Distrito Federal na Stockard, o ingresso do BRB na Stockard é uma conquista muito especial, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stockard Pro Séries e também das categorias Stockard Light e Turismo Nacional. Primeiro, porque é mais uma marca importante que chega para fazer parte do evento, tornando o Stockard cada vez mais um hub de visibilidade. Relacionamento e negócios: é igualmente importante, porque é uma empresa que realmente se conecta aos fãs da Stock Car e a proposta de criar o cartão de fidelização é só o primeiro passo de uma longa história de boas oportunidades para os fãs que vamos construir juntos completa Julianelli a estreia do BRB como banco oficial da categoria acontece no próximo domingo dia 25 no circuito de Goiânia para a temporada 2021 Todas as provas da modalidade serão televisionadas na TV aberta e paga e também terão transmissão nas redes sociais da organizadora. As provas acirradas atraem a cada ano uma série de pilotos de renome e com projeções internacional como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Lucas de Graz e Tony Canaan. O BRB trabalha ainda pela recuperação do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. O objetivo é que o local volte a ser palco de eventos de esporte, lazer e entretenimento e que receba uma das etapas Estocar ainda em 2021. Este é o cartão Estocar Black do BRB, já foi lançado no aplicativo. Nós que somos clientes do BRB já podemos fazer a troca do cartão que nós temos, por exemplo, eu tenho meu cartão Milênio Capital que é esse que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo e eu posso trocar então meu Mastercard Black Milênio por esse cartão, no caso o Stockar. tá? Então eu posso trocar o meu por esse cartão. Lembrando que existe um tempo, né, de período para solicitar, a cada três meses você pode fazer a troca do produto ou solicitar o produto caso seja aprovado tá então existe esse tempinho de três meses para pedir um novo produto tá certo então se você já pediu um cartão por exemplo do Flamengo por esses dias tem que esperar dar três meses para solicitar esse novo cartão tem o cartão do Flamengo quer trocar pelo estocar pode tem o milênio capital Black pode também tem o cartão da OB e quer trocar pelo estocar Pode também. Então, a troca da variante, quem determina é a análise de crédito do BRB. Portanto, tá aí para vocês essa novidade do novo cartão do BRB aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa novidade aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos fazer um abraço então? Abraço de ouro para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Black Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.